apresentação, eu vou te ensinar o alfabeto manual em libras, da letra A a Z. Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Kelly Canuto e esse é o meu sinal. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira será do A ao N. Vamos aprender? Primeiro, a letra A. Palma da mão, com os dedos todos juntos, abaixa o indicador, médio, anelar e mínimo, e o polegar continua na mesma posição. Essa é a letra A. Agora, a letra B. Palma da mão, aberta, dedos juntos, o polegar ele vai entre... No meio da palma da mão. É só dobrar o polegar. Letra B. Agora, a letra C. Palma da mão aberta. Só fazer uma curvinha. Está vendo? É um C desenhado. Essa é a letra C. Agora, a letra D. Palma da mão aberta. Vamos pegar esses três dedos, médio, anelar e mínimo, e encostar com um polegar. E o indicador fica levantado para cima. Essa é a letra D. Agora, vamos aprender a letra E. Abra a palma da mão e encurva todos os dedos. Letra E. Agora, a letra F. Palma da mão. O indicador vai dobrar. E o polegar vai segurar o indicador. Fica por cima. Letra F. Agora, vamos aprender a letra G. Palma da mão aberta. O médio, anelar e mínimo. Descem, o polegar continua encostado junto com o indicador. Essa é a letra G. Agora, vamos aprender o H. Palma da mão aberta. Anelar e mínimo descem, o polegar fica entre o médio e o indicador. Só que o H ele faz um giro, uma volta. Direcionado ao seu corpo, H. Agora, a letra I. Palma da mão aberta. Fecha todos os dedos. Polegar segura os outros dedos. E só fica o dedo mínimo para cima. Essa é a letra I. Agora, não precisa nem desfazer a configuração. Imagina que tem um J na sua frente você vai contornar essa letra, J. Agora, a letra K. O anelar e o mínimo descem, o polegar entre o médio e o indicador. Vocês se lembram que eu já falei essa, a configuração dessa letra, que era o H. Só que o K é a mesma configuração, só que só muda o movimento, que é para cima. K de Kelly. Esse é o meu sinal. Agora, a letra L. Palma da mão aberta. Fecha os três dedos. Médio anelar mínimo. E estica um pouquinho mais o polegar. Essa é fácil. L. Agora, a letra M. Palma da mão aberta. Encosta o mínimo com o um polegar. Esses três dedos bem juntinhos, é só virar a mão assim. M. Agora, o N. É só tirar um dedo. Tira o anelar. N. Nesse vídeo, por hoje, é só do A ao N. Agora, assista o próximo vídeo para você aprender o alfabeto completo até a letra Z. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Até mais! Bye!